Um Namorado para Minha Mulher. Eu decidi que vou aproveitar esses vídeos mais curtos para comentar sobre filmes que eu normalmente não comentaria aqui no canal. E filmes brasileiros parecem ter finalmente ganhado um espaço aqui no Nerd Rabugento. Um Namorado para Minha Mulher é a adaptação de um filme argentino que eu não vi, logo eu não posso comparar, mas eu imagino que a versão brasileira seja pior. O filme começa sem criatividade nenhuma, numa cena bobinha que serve para vender a história dos personagens, o um casal que se dava bem e que depois de um tempo entrou na rotina e que agora não se suporta ela é chata ele é bundão nitidamente eles não foram feitos um para o outro então ele bundão decide arranjar um cara para comer a sua mulher era para ser engraçado eu acho que era né confesso que até determinado ponto eu estava assistindo na boa quando o que eu estava vendo era leve bobinho e de repente mudou pro dramático e o filme passou de comédia para drama e foi uma queda muito brusca vale a pena perder o seu tempo com um namorado para minha mulher não